Oi, eu sou o Dr. Luiz Pérez, eu sou médico formado pela USP, fiz residência de dermatologia lá na USP também. Hoje eu sou colaborador da cirurgia dermatológica lá da Santa Casa, tenho aperfeiçoamento em sexualidade humana pela psiquiatria da USP e idealizei o Espaço Mira, onde a gente vai falar tanto de dermatologia quanto de sexualidade feminina.